Rapaziada, é o seguinte, hoje é o dia de pegar o recorde do Brawl Stars Vamos ver o que vai acontecer hoje que o negócio tá doido Vou virar pro player, bati o recorde, sou o número 1 um do mundo Calma, você vai ver tudo isso agora, no canal é Bruno Clash okay. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos bater recordes, vamos ganhar o mundo, vamos virar pro player só que não, calma, calma, é o Bruno Clash, meu amigo A gente não tem pretensão pra nada disso aí, hein O meu negócio é narrar, mas não impede de jogar muito, hein 26 mil troféus É a minha meta Já estamos aqui dentro do Brawl, do Brawl, Brawl, mas antes, antes, calma, calma Deixa eu voltar pra outra tela, porque é o seguinte, ó, estamos em live Sim, tá todo mundo aqui comigo em live, mano Você tá vendo ali, ó, G Gemu Também chegou aqui pra a brilhantar aqui o novo patrocínio do canal Então, rapaziada, estamos em live na Twitch O link tá aqui na descrição Também como o link da Gemu Onde você joga e assiste lives também De Clash Royale e Brawl Stars E ainda ganha prêmios Então não vacila O link também tá aqui na descrição, beleza? Bom, é o rapaziada, é o seguinte Eu já estou aqui dentro do meu Brawl Stars E nós estamos aqui Eu, o famoso Xarope, que é o Gabriel Bot E a Pri E aí, rapaziada, beleza? Vamos conseguir hoje? Bora, bora, só vamos. Só vamos então, hein? É isso, então vamos lá, ó. Já peguei 700 aqui nesse mapa, que é o mapa maluco da galera aqui. Esse mapa tá muito legal. Vamos tentar pegar uma vitória que eu ganhar já era, hein? Se perdeu, mata os dois. Se ganhar, vocês sabem que deu bom. Então, bora pro jogo lá, vamos começar, a doideira. E ó, tem coisa na loja também que eu vou pegar depois, hein? Então, se liga, bora pra partida. Fala galera, beleza? Já achamos, já achamos partida, hein? Vamos lá. Tá maluco, hein? Esse mapa aqui é doideira. Já comecei morrendo, comecei bem, rapaziada. É isso. Opa. Hum, tá bom, por enquanto tá bom, vamos ver quem vai nascer lá no meio. Aí, boa. Já matei aqui, ó, já matei. Aqui. Não, não matei não, peraí. Matei, matei, agora sim. Quer que espera? Quer que faça alguma coisa? O que quer? É? Vou fazer, vou fazer. Beleza, chutamos. 1 a 0, rapaziada. Pode falar, viu? Vocês não estão mutados, não. <risos> vamos lá, vamos. Essa, essa MZ é embaçada, mas. Ai, matou, mano. Filha da mãe. Mata, matou. Boa. ah vai morrer. <risos> Nossa, mas nascemos, nascemos, nascemos. Aê, tá moleque, boa, mano. Tá maluco. Ah, moleque, isso, tá maluco. O Bruno tá maluco. Ó, dancinha da felicidade, moleque. Ó, tá é louco, ó. Uh. Dancinha da felicidade, mano. Meu Deus, chuta a bola. Chuta a bola. Tá louco. Uhul! 25k, mano. 26k, caramba. 26k, moleque. Ganhamos 26k, mano. Tá maluco. Chegamos, hein? Ai, meu Deus. De prima, sim? Foi isso? Vem pra live, rapaziada, que tá maluco aqui. É doideira. GG, hein? 708 troféus. Obrigado, Pri. Obrigado, Gabriel. Vocês são zica moleque. É janta. Uhul. Top, hein? Batemos 26 mil. A galera que tá aqui tá participando do cassinão do Brunão. Tá uma zoeira danada. Então, quer se divertir? Vem pra cá, pra live. O link tá aqui na descrição. Deixa eu pegar na minha loja. Sabe o que apareceu na minha loja, rapaziada? O poder estrela novo do Byron, mano. Injeção. Que atravessa. É da hora isso aqui, hein, Botzão? Muito é bom. É. Tá que é é link, Nossa, o poder atravessar os amigos, hein? É, ó. Tá aqui, rapaziada. Ó, acabei de comprar o poder estrela da injeção... Byronzão, o ataque dele Atravessa os alvos, top demais E vamos abrir também uma cacheta aqui também Rapaziada, top demais, hein E não esqueça, galera, você que tá aí na No Brawl Stars, quer apoiar um canal Não esquece de colocar aqui, ó Bruno Clash, toda vez tem que renovar Porque de 7 em 7 dias vai sumindo, então Coloca aí GG, compra, qualquer compra que você fizer aqui Vai apoiar O canal Bruno Clash, hein, rapaziada que top, hein, top demais, top demais É, moleques, ó Tá bacana aqui, mas melhor que isso É só pegar 708 troféus Com o Rico e bater 26k Rapaziada, é isso, manos Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Pegamos 26 mil alvivaço. E tá bacana Ou seja, joga esse mapa aqui com o Rico Com o Frank, com a Colete, que tá bom demais Botizão e Pri, obrigado Valeu, valeu Valeu, rapaziada Tamo junto e vem pra live Que a galera tá chamando aqui, ó Tamo junto, ó, valeu é nóis, um abraço. Oh, oh, Shadow, mano. Bruno Atrasadão, meu Deus do céu. Tamo junto, rapaziada. Valeu, atrás. falou Fui.